No Fala Kátia de hoje, eu vou começar direto com a pergunta E a pergunta é da Sá Ferraz Minha linda, como começar a trabalhar a gratidão? Como começar a realmente amar tudo o que tenho? Sem esperar o máximo de tudo e de todos? Sem esperar trocas? Essa pergunta é para você também Você de fato é grato? por aquilo que você tem, ou você quer mais e mais e mais e fica insatisfeito? Será que você é realmente grato por aquilo que as pessoas te entregam? Ou você está ali comparando com um ideal ou esperando algo em troca? Será que você é diferente da Sá Ferraz ou igualzinho? para responder essa pergunta, eu vou contar a história de uma professora espiritual que eu tenho Que é uma fofa O nome dela é Jazzmurrin E aproveitando que eu vou falar da Jazzmurrin Eu quero te dar o toque que a Jazzmurrin vem para o Brasil A Jazzmurrin vai estar no Brasil durante o mês de novembro Em diversos eventos, diversas cidades, então não perca porque ela é uma professora muito especial Vai lá no site dela, que eu acho que é jasmurin.com Vou deixar escrito para você aqui e dá uma olhada nas datas que ela vai estar tá, e vai lá Mas eu vou contar um pedacinho da história da Jasmine que eu sei uma ocasião na vida dela, ela conta que ela tinha um bom emprego Tava tudo indo bem na casa dela, ela ganhava muito bem Ela criava sozinha as suas duas filhas O pai das filhas tinha tomado outro rumo na vida Estava indo tudo bem Quando ela começou a sentir assim, uma intuição de que precisava fazer algo diferente na vida Mas ela dizia para essa intuição, para essa voz Ah, depois eu faço isso Agora não, agora eu estou trabalhando Agora eu preciso ganhar dinheiro Bom, quando a gente não vai por amor, vai pela dor, dizem assim, né? E o Jasmine perdeu o emprego E as coisas foram ficando difíceis na casa dela O dinheiro foi acabando, não vinha outro emprego Como é que ela faria para criar as filhas? E ela ali naquela luta, quando descobriu que estava gravemente doente gravemente, uma doença grave que a colocou de cama hum, E o que mais aconteceu? Ela tinha um amor e por alguma razão eles tiveram que se separar E a Jasmine se em civil, sem dinheiro com a saúde declinando e o seu amor embora, foi embora e ela estava de cama e mal nessa situação quando né, disse Ok, entendo que minha vida precisa ser diferente entendo que o universo me colocou nessa situação por algum motivo então, por onde eu começo? O que eu devo fazer? E aquela mesma voz que disse para ela Olha, está na hora de você mudar a sua vida? Quando ela trabalhava e ganhava bem? numa grande empresa de tecnologia aquela mesma voz ela ouviu dentro dela que disse assim Seja grata Seja grata Nossa, mas como eu vou ser grata? Olha a minha situação Perdi emprego, não tenho dinheiro, não tenho como educar as minhas filhas vão ter que sair da escola particular para ir para a escola pública Meu amor foi embora, estou doente de cama, não sei o que fazer Que gratidão Então ela me contou que ela começou a forçar um pouquinho a barra, sabe? Em inglês tem um ditado que diz assim Fake it until you make it Que quer dizer, finja até conseguir E foi o que ela fez Então ela me contou assim hum, Sou grata pelo sol que está brilhando hum, Sou grata pela minha cama quentinha e confortável Hum, sou grata por essa xícara de chá E era tudo assim, aqui ó, na cabeça Forçando algo que não chegava aqui E ela fez isso um dia, dois, três, quatro Ela me contou que foram muitos dias Tentando ser grata e só repetindo frases de gratidão que na verdade não tinha nada a ver com o que ela estava sentindo Mas aí, um belo dia, uma das filhas chegou E deu um abraço na mãe E disse, mãe, eu te admiro tanto porque você é forte Eu estou vendo a situação que você está passando e você está aí ainda Às vezes eu até te ouço repetindo frases de gratidão e naquele instante, a mágica aconteceu para Jasmine Ela sentiu as lágrimas correram dos seus olhos E ela sentiu uma profunda gratidão por sua filha E por aquelas palavras E ela, naquele momento, percorreu a maior distância que uma pessoa pode percorrer Que é a distância entre a cabeça e o coração. Assim, o que eu quero dizer com isso? A gratidão não está nas palavras e não está em algo que você possa pensar, porque o cabeção nunca é grato. Esse é outro conceito que eu queria falar. O cabeção é aquele que julga, compara, interpreta o dia inteiro Então, se alguém me fez alguma coisa me deu um presente eu interpreto Ah, a pessoa me deu um presente então eu preciso agradecer Obrigado pelo presente Ah, é aquele que compara Hum, eu tenho isso aqui mas isso não é o ideal Meu anãozinho eu tenho esse anãozinho, mas não. esse é um anãozinho fajuto, de alguma resina. Nem pintaram ele todo, pintaram só o chapeuzinho. Não, anãozinho tem que ser de outra coisa, todo pintadinho. Esse aí é fajuto, a mente compara, a mente interpreta, compara e julga, julga. Isso está certo? Isso está errado? Isto é bom? Isto é mal, Por aí vai E a gente tem um tipo de educação e adestramento para viver a nossa vida aqui, olha o tempo todo, às vezes a gente trabalha no banco, na empresa em alguma situação que a gente trabalha e passa o dia inteiro aqui, olha julgando, interpretando, comparando e nossa, que distância difícil que é chegar até aqui no meu sentir. Que distância que é. Então, como é que eu faço? A gente tem que começar por algum lugar, né? A percorrer esse caminho da cabeça ao coração. Então eu começo pela cabeça. Sou grata. Sinto gratidão por esse computador aqui que tá me dizendo a pergunta da Sá Ferraz que eu tô desenvolvendo nesse vídeo. Hum. Eu sou grata por essa flor aqui, que a Núbia que veio aqui em casa outro dia me trouxe. Sou grata. Tá enfeitando a minha mesa. E aqui, por enquanto, são conceitos. Mas se eu descer só um pouquinho, só um pouquinhozinho Será que eu consigo sentir a beleza de eu ter aberto a porta aqui da minha sala? E essa flor estava aqui, porque a Núbia não deu a flor nas minhas mãos. Ela estava aqui. E eu vi a flor enfeitando a mesa. E alguém me disse, quem te trouxe essa flor foi a Núbia. Hum. E aí, veio para cá. Que delicadeza. E eu senti. E o computador? Hum, eu posso pensar: "Ah, esse computador tá velho. Não é o computador tal que eu gostaria de ter. Ah, ele tá meio lento. Mas nossa, que bom que esse computador tá aqui. E eu posso ler a pergunta. E eu trago essa ideia só um pouquinho para cá E eu começo, passinho por passinho, a percorrer esse caminho Então, a pergunta da Sá Por onde começar? Começando Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Ah, eu subo na bicicleta E aí eu posso cair, mas tudo bem Quando eu andar de bicicleta vai ser uma delícia então, como começar realmente a amar tudo que eu tenho? Hum, não tem mágica, não tem, na verdade não tem receita, é isso que eu quero dizer. Como começar a amar é uma pergunta que está aqui. Só é possível começar a amar quando eu sinto. Como que eu faço para parar de esperar o máximo de tudo e de todos e sem esperar trocas? Eu olho para todas as pessoas com quem eu me relaciono e eu sinto e eu sinto no fala-cate anterior eu falei do amor e do apreço a gente aprecia todo mundo todo mundo tem algo para ser apreciado então a gente olha sente e diz nossa que como eu sou grata porque você veio aqui gratidão porque você está aí, dedicando 10, 15 minutos do seu tempo precioso só para me ouvir E nesse momento, o meu coração e o seu se encontram E nesse momento, eu sinto, e você também Por onde começar? Um passinho, outro passinho e um dia, simplesmente, a coisa acontece Então, muito bem, gente Que os nossos corações se unam sempre E a gente sinta E sou grata Sou grata Se você gostou do vídeo, deixa um gostei aqui no vídeo Assim o YouTube entende que tipo de vídeo que você gosta Deixa um comentário aqui para mim Se você tiver uma pergunta, hashtag não esqueça de assinar o canal Ser Felicidade e dar uma olhada nas coisas que eu faço aí pelas redes sociais. Um beijinho.